que lado os galo aqui? Mano, é bom, velho. Ou lá no red, se conseguir no red mesmo. Só emagrece família. Oh, Valeu pra dois. São trinta e quatro anos junto com esse gostoso, delicioso e saboroso Kenzo. Tamo junto. Nasce a tá brava imediatamente. Tá, Pi? ó, ó, ó, K. Diferente, hein, mano? Isso daí, velho. Pô, família do outro time. precisa mano. Sabia, é precisa é é season vida, galera. Não, Qual foi, não, mano? É tipo, é precisa mano. Qual que é a graça de fazer isso, Nunca entendi isso aí, não. É. Ai, que pô foi essa, galera? Vamos é, velho. Até ai. o Jace veio, mano. Mas dá nada, saiu barato ainda, você tá ligado, né, velho? O Jace perdeu o TP e morreu só a Vayne, que nem gastou spells e eu e a Soraka saiu vivo. Então foi o worth pra nós, mano, porque o top dele está sem TP e sem flash. Eu vou daivar você, viu, Jace? que você tá ouvindo aí? Eu vou daivar você duas vezes, você vai perder uma wave gigantesca, do tamanho do pin do Renatinho. Dois minions, então, velho? É dois minions, seu? Vai, com sorte. Dois maguinhos. Nossa... Martin fala pro Renatin passar líbio de gel no bigodim para crescer e fortalecer seus pelos. <risos> tá sem TP né o Jace? Você tá sem TP né o? Pera aí, vamos pegar ele lá. Eu vou morder você, rapaz. Calma Mac, calma Mac. calma, me segura Renato, me segura Renato. Eu Não, bem eu bem nem vou, eu, né? eu nem sou um cara vingativo, nem sou. O seu papel, velho. A Dexon não tem atrás, tá, mano? Boa sorte para vocês. Deu ruim lá no bot, hein galera, putz, que pai aqui tem o ruim, <risos> AFS, deu ruim lá no bot, kill para Vayne, lay, lay, early game, <risos> AFS Hum, tá jogando errado, hein, o pessoal do, da outra equipe, o pessoal da outra equipe está trolando, Renatinho Ai, mano, ah, será, velho? É... <risos> Alô, pessoal, ah, véi que está tá sem flash, né? Não, não vou lá, não, senão ela me mata Mano, dá é desse? Valeu pelos Ai. três é. meses de sub com nós, meu lindo, é que eu tô meio que na Disney aqui É, foi te chamando <risos> Opa Mas aqui eu não vou deixar tu flashar sozinho, mano. Vou ir contigo, velho. Nossa, ah! tadinha, velho. Ela tem plé. Você brota também, Renatinho? Vai ter que vir, hein? Tô indo, aí. Tô indo no jeitinho. Pultou. Tô... Tô indo no jeitinho, mano. Cura, Soraka! Boa. Caralho, Renatinho, velho. clean, né? hein, mano? Caralho, Renatinho! Você é louco? Não, Foi velho. insano, mano. Eu acho que a Soraka tava sem couro, né, galera? Se ela não coura é porque tava sem. Então, no um algum, tem uma série aqui, velho. Ele tá aqui, pode ah, dar o Wii, tá pode... De... Ixi. Ué. Ele tá aqui no seu jungle? Nossa, tá... ele é Leona, velho. Esse cara não cansa de ser coitado, não, mano? Esse Mastery? Porra, já, já, já deu gosto naquele early game. Tá, tô, tá tentando me invadir, tá morrendo. O cara não cansa, não, mano? O homem tem que cansar, caralho, ué. Caralho, bad, bad case, mano. Caralho, velho. Eu... Desculpa, Mastery. Nossa, tô me sentindo mal, mano. Caralho, Desculpa é o caralho, caralho, caralho mano. Tá dando gostinho, seu tô nojento. Ver. Seu nojento. É. Pra bom caralho. entendedor, boa palavra basta. Boa palavra basta, verdade. É só a montada. Mano, o cara cantou uma música de tiktok no chat aqui, eu tô com isso na cabeça agora. Esse Jayce estava de Ghost também, né? Ele tá é morto, filho. Não sei se é de Ghost oh, não, mas ele, ele tá é Por que não olhou isso então, mano? <risos> Qual é? Ainda te levou Shaded. Vou dar a B pra não perder o... A gente vai sair daqui com 5. Oh, Ah, tem uma Vane fazendo 2 NB bot. Mas ele tava aqui, ó. É só tentar, Cara, eu tô achando esse Shield Ball muito roubado, velho. Roubado, né, mano? Caralho, galera, eu tava nível 8, o Jayce tava 10. Eu solei ele, mano. Mas o Shield Ball foi broken e o Smite Vermelho também deu aquela sustância, aquele suco. <risos> Morreu? Não hum. Ah, mano, sério que não estourou ele, velho E outra coisa que é bizarro, o jogo tá 7 a 20 E não tem recompensa pra eles, velho Ai, velho, essa Sorakita Chega, mano, pra me ah. rilar, velho ela só rilou no R, velho. Cuidado, Renatinho. A Vayne Sim, tem que é jogar, que... mano. Padrãozinho o cara lançou ali, ó, a Vex. mata tá na tá hora, bem. hein. Oh, day, oh. ah, tá ruim isso aí, hein, mano. Eu não quero esse aí, não. É mano. A Vayne tá muito folgada ah. ali, velho. Nossa, tadinha da bem, irmão. Pô, jogou muito folgado, velho. Ai, mano, cadê a Soraka pra me rilar, irmão? Morreu ainda a Soraka. Tá Ai, velho, se essa Soraka pra me rilar aqui ia ser o do gostoso. Boa, Renato. Ai! Trolei, velho. Tá de boa, também trolei. Não Deixa ver Vex passar, aí. não, ó. Ah. Só faz, literalmente. Não é possível isso, que eu não dou cara nesse Jason. mano. Nossa, meu clone me salvou filho. Nossa, meu bicho dá uma pinta Penta? Penta? Penta? Penta? Penta? Penta? Penta? Penta? Não foi, Penta Ah, quadra kill, velho Joguei legalzinho, mano, joguei cleanzinho, mas ele foi precoce lá tá no smite, mas tava tranquilo Claro, galera, Graveon tá vindo, fi Tá vindo na pegada. Ó, Grave você pode Bater na ward que bate no dragão, ó galera Olha que brisa. Até nessa trinquete Aqui. O ataque dele É todo bugado, uhum. mano. Nossa senhora, que coisa boa de vê-la Peguei ela aqui, hein Não posso dar o W, agora eu posso Nossa, que dano, velho Ai, véi Meu Deu penta. ruim ali esse pá Acho que é penta, Será mano é penta? é penta esse pá, véi Não é penta Não, é não a Vene acabou com o sonho dele Ai, Pô. venezinha peluda Só beitei e skill deles. Hum. Pra ir hard seria a gente fazer barão. Tô afim de, a de aprontar aqui, mano. Oi? Não. Ah, vamos lá no barão então. Da hora que nós pensamos igual, hein. Se ele vier, não dá nada, não. Ah. Tem GA, mano. Nossa, aliás, mas teria amassando essa aqui. É, tu tá, Saiu vivo como, velho? Valeu, você me saiu. Saiu, né? Velho. Mal, velho. Foi instazica, velho. Bora. Hum, nossa, se acertou, eu tava. Não saiu meu Q. <risos> É só botar, Ah, meu né? ataque tá não saiu, velho. <risos> tá bom. Caralho. Ai, Buxa... Ai, Ai. Hã? Da e não ganha o jogo, Renatinho, é tá vendo?